19 de Êxodo, amém? está escrito assim no terceiro 19. mês, 19 Êxodo Gênesis, Êxodo está escrito no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai e tendo partido de Rephidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, ali pois se acampou Israel, em frente do monte, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falai a casa de Jacó, e assim anunciará aos filhos de Israel. Amém? Só quem acredita na palavra, Deus pode sentar no meio Aleluia, Aleluia. que isso? Depois de Israel ter passado 430 anos no cativeiro e tinha um pequeno grupo que clamava, irmã um pequeno grupo que clamava ao Senhor, porque o judeu tem algo lindo, eles não deixam a história morrer, quando eles estavam lá dentro, o pai falava assim, filho, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, Deus prometeu a Abraão uma terra que mana leite e mel, talvez o pai não veja isso cumprir, mas conta para os seus filhos, e aí o filho passava a o seu avô me contou que Deus vai nos visitar e Deus vai nos tirar desse cativeiro então a fé e a esperança de alguns estava viva e eles clamavam, Senhor Deus aberta. olha a nossa aflição olha a nossa agonia e Deus desceu, está escrito que Ele desceu, porque Ele ouviu um gemido do Seu povo, e Deus resolve dar uma resposta, como é que Deus responde? Levantando Moisés, aleluia, Deus responde com pessoas, e tem gente aqui, Carrega dentro dela a resposta dessa geração. E às vezes você olha e fala assim: por que, que muita coisa dá errado? Na vida de Moisés já começou dando errado. Havia um decreto para que todas as crianças de zero a dois anos morressem. E aí Deus resolve esconder Moisés. Porque não é João quem bebe, que esconde, é Deus que esconde. E muitas vezes você não entende por que algumas coisas dão errado. É Deus dizendo, é eu te livrando, é eu te protegendo. Você fala, Senhor, por que, que não vai? Deus fala, porque eu estou te preparando para algo grande. É. Eu estou trabalhando dentro de você oh, Eu estou escondendo você E nesse momento eu te moldo por dentro Ninguém vê, mas eu vejo Eu vejo as suas lágrimas Eu vejo o teu gemido Eu vejo a tua agonia E eu contento e te preparo E todo mundo conhece a história Joaquim Bede coloca o menino no cesto O menino vai, mas o menino volta e Moisés é treinado e preparado para ser o futuro faraó estadista preparado para ser general porque Moisés além de gover, saber governar, ele também sabia ir na guerra e vencer as batalhas e sendo Moisés já homem, ele viu os seus irmãos brigando e ele viu o capataz batendo ele mata o capataz para proteger esconde debaixo da areia e no outro dia ele vê os irmãos brigando, ele vai separar e diz: Você quer matar, que nem você matou o Egito? E aí há uma mudança de fase, porque agora ele tem que fugir para o deserto e foge para o deserto, para a casa de Jetro ou Reuel. Se no Egito ele é treinado para ser futuro faraó, ele vai ser tanto por Jetro para saber o que é sacerdócio. Fica 40 anos sendo treinado no sacerdócio de Jetro. E de 40 anos acontece, Deus está preparando, ele está com 80 anos. Quem olhar se fala, esse aí não vai ser usado. A idade chegou. Tem como. E um belo dia ele levando as ovelhas, e está assim ó, ele vai além do deserto. Escute, não pare no deserto. Vá além do deserto e quando ele está indo levando a ovelha, de repente uma sarça pegando fogo, e ele diz, vou virar para ver o que é essa sarça, e quando ele olha o Senhor diz, Moisés, tem algo em você que quer sentir. tira a sandália dos pés, você sabe por que tira a sandália dos pés? Paulo vai nos trazer uma revelação, que Deus olha muito para os pés, você sabia? é, é, quem carrega as boas novas, os pés deles são formosos, oh, como formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, tira a sandália, mas oh, Senhor, por que, que o Senhor não tirou? Porque foi você que colocou, eu não vou tirar aquilo que você colocou, você colocou, você tira, porque o lugar que você está é santo, Glória. Glória a a Jesus. e aí o Senhor fala, Moisés, eu vi as lágrimas do meu povo e vou te enviar, e Moisés diz quem sou eu? Eu vou ser na sua boca, eu vou falar através de você, mas Senhor, sou pesado de língua, eu fiz a boca, abre a boca que eu vou com palavra na sua boca, Aleluia. você sabe por que Tem muita gente não se levanta nessa geração, porque eu e você não se posicionam, Sabe por que tem um monte de gente triste? Porque pessoas alegres que nem você, não se posiciona Sabe por que tem muitos casamentos sendo desfeitos? Porque eu e você não se posiciona Moisés, se posiciona Que eu vou te enviar faraó Só que tem um detalhe Eu estou te enviando, mas vou na sua frente endureceu o coração do faraó Olha que doideira, irmão do aí. Ele fala para ele libertar e vou lá na frente endureceu o coração dele Aí Moisés está indo aqui, do vai na frente dura os corações de Faraó. E aí Moisés vai naquela labuta. Moisés chega as coisas pioram. Ei, depois que Moisés chega, as coisas pioram para os israelitas. Tipo assim: Eu estou vivendo isso com é você, Moisés. Às vezes você vai chegar e vai piorar. Você que está vindo de uma teologia que com Deus tudo vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo para Deus ver você se movimentar, se mexer. Ei, com Maria não estava dando nada certo. 14 anos, vem o Espírito Santo enche ela, José chega a ver grávida, não deu certo. José resolve fugir, não deu certo. O anjo fala com ele e volta que é do Espírito Santo. Ei, tem um senso, não tem uma limousina, tem um jumento, vai! Chega lá no teu hotel, tem um... não dá nada, dava certo, mas Deus estava no controle, mas Deus estava no. Não tem coisa que não vai dar certo, mas Deus está te guiando para te estruturar, para te dar força, para te dar para você ir para algo maior. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Jesus! Aleluia. Deus maravilhoso, ele vai? Deus manda as dez pragas e a última praga que é a dos primogênitos há um clamor muito grande no Egito jamais visto de luto e eles saem quando eles chegam o mar está lá e o povo quer voltar tem o um mar na frente faraó, carro, cavalo e cavaleiro ei, aí o Senhor diz por que clamas a mim? diga ao povo que marcha o que você tem na mão? Um pedaço de madeira na mão de qualquer pessoa é um pedaço de madeira na tua mão é uma chave que abre o um mar o meu povo passar o que você tem na mão hoje? é o um louvor canta é a pregação prega é a visita visita quando você fizer é chave para o meu povo passar oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. quando ele toca aqui tá escrito o mar não se abre Lê direito? Ele toca aqui, tá assim ó. E Deus soprou um vento do Oriente. Oriente é lá, nasce o sol. Ele tocou aqui. Todo mundo olhou e falou, Iu. só que eu vejo abrindo de lá para cá. Quando você toca aqui, não abre aqui, mas abre de lá para cá. Você começa a orar aqui e não toca aqui. Você começa a orar, que o Senhor faz, Ele calma, já tá vindo de lá pra cá, você não tá vendo, mas Deus está trabalhando! Deus, Deus está fazendo! Deus maravilhoso! O problema é que você quer ver, Deus fala, você não precisa ver você só precisa crer que eu sou fiel para cumprir Deus, o que eu te prometi que ia fazer, Deus, Deus, Deus, Deus. o povo passa, ei, quando o povo está passando, o povo passou a pé insulto ou pé molhado, mas por que, que os carros de faraó foram orando? Para o povo de Deus… É terra seca, para o inimigo, atola na lama E aí o mar, quando eles atravessam, o mar se fecha E Deus fala para o mar, engole os egípcios, mas as armas você vomita É José quem diz que as armas ficaram na beira da praia Para o povo de Deus armado contra os amalequitas que viriam E eles começam a caminhar aí Deus fala, agora eu preciso tirar, eu tirei você do Egito, eu preciso tirar o Egito de vocês Deus leva eles para as águas de Mara as águas de Mara eram águas amargas, mas tinham umas proteínas que curavam Aquele, as águas curavam estômago e coração por que estômago e coração? porque o coração deles estavam amargurado. Sabe por que Deus coloca águas amargas no seu caminho? Sabe por que Deus põe você para beber algumas coisas amargas? É para curar seu coração. É para você aprender a liberar perdão. É para você ficar mais com compaixão. É para você entender que um dia você foi escrava no Egito e hoje Deus está te preparando para libertar os cativos. Pega na Bíblia os grandes homens de Deus ficaram presos. Pega José preso. Pega Paulo preso. Pega Daniel preso. Pega Pedro preso. Por quê? Só pode libertar do cativeiro quem passou pelo cativeiro. Você não entende porque está num cativeiro. Deus está falando: É que eu vou usar você para libertar os cativos. Jesus ficou três dias preso e diz: E ele levou o cativo, o cativeiro Só que eles murmuraram Irmã Cecília, irmã Cecília eles murmuraram das águas amargas Aí foram reclamar para Moisés Moisés, olha o Senhor Esse povo não está entendendo o que eu estou fazendo, Moisés Tenho tanta coisa para fazer com eles Aí Deus vai fazer um milagre que eu não quero que Ele faça na minha vida. Transformou as águas amargas em água doce. Logo na frente tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Lê o texto e eles começam a morrer. Deus fez um milagre. Sabe, sabe criança birrenta que o pai faz pai, que quer fazer? Você sabe que Deus não quer e você quer que Ele faça? Você sabe que não é vontade de Deus se você insiste e fala? Vai, faz, mas você vai morrer. Perderam as fontes, as 12 fontes, e as 70 palmeiras. Aí Deus fala: Moisés, sai do deserto de Sim, vai para Refidim. Chega em Refidim, não tem água. Eles estão debaixo de uma ordem do Senhor e não tem água para. Ela. Que incoerência de Deus mandaram para o lugar que falta o item principal para a sobrevivência? Moisés não saiu com caminhão pipa, Coca-Cola não serve no deserto, tem que ser água. É Deus estava dizendo: Eu quero dar uma experiência para o meu povo. Uhum. O que é mais importante para eles, Moisés? Água no deserto e não ter eu, ou ter eu e não ter água. Os povos tinha Deus e murmurava de água ei se Deus te der o que você tanto está pedindo você ficaria feliz? mas é bem, Deus é muito mais que está aqui aleluia, aleluia. Deus está dizendo eu vou, eu sou a tua herança se tu creres que eu estou em ti, tu tiveres em mim pedirá o que quiser e será dado oh, O povo pegou pedra para apedrejar o líder. 2 milhões 710 pessoas. Moisés, eu quero água. Meu galo quer água. Imagina. Adriano, eu quero gás. Comida. IPTU, pago, PVA, internet. Eu não queria ser Moisés nem por um minuto. E aí Moisés disse, Senhor, esse povo vai me apedrejar. E aí Deus diz, Moisés, passa na frente do povo, pega o cajado que você tem na mão e chama os anciões e vem. Os inimigos percebem e a contenta, Paulo. Adriano, os inimigos percebem que o povo estava brigando entre si. E aí eles vêm contra eles e Deus fala, Josué, desce com experiente, que eu, Arão e U vamos para o monte. E aí, quando Moisés erguia a mão, o povo vencia, a mão baixava, o povo perdia. Arão e percebe e levanta as mãos de Moisés e eles vencem. E aí, Deus diz: Agora sai do deserto de repetir. Aleluia. E vem para o mundo do Senhor. É o texto que eu li. 90 dias depois que saíram do Egito duas mil cento e sessenta horas eles chegam exatamente o que Deus falou quando chamou Moisés vem para esse monte do meu povo para me adorar eu durante noventa dias Deus estava preparando eles e quando eles chegam eles acampam de frente com o monte e chegou a hora de ver quem está pronto para subir de o salmista do Salmo 103 fala assim: ó, Deus revelou para os israelitas os milagres, mas para Moisés, o seu caminho. O que, que você quer de Deus hoje? Milagre? Só uma porta aberta, só a cura, só o um pão e a água? ou você quer que revele o caminho, ou você quer algo a mais, você quer só mais um, ou quer ser alguém que vai fazer diferença, você vai ser aquele que vai tocar vidas, ou vai ser aquele que vai passar em branco, eles vão para da pé ou o Jardim Brasil, ou pro Jardim Cruzeiro, eles reclamam de uma coisa, quem sabe? A senhora que morou lá. tá? assumida ah? tá Sumida. Todo mundo reclama tá? Da... E tá aqui, ó. Moisés subiu. Adeus. Aleluia. Você quer subir? quer ficar onde está? Deus está falando, quer subir em nível comigo hoje? Vai ter que sair do meio dos murmuradores, está aberto para qualquer um, mas tem que deixar de ser qualquer um, está aberto para todo mundo, mas tem que deixar de ser todo mundo, tem que ser alguém que diz, se a tua presença não for, meu eu Deus não Deus saio para aleluia. Aleluia. Tem que ser alguém que diz, pode riscar meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Oh Jesus, aleluia. Tem que ser alguém que diz, mostra-me a tua glória. Aleluia! Decalada na batata subi depois na baixa. Deus bendito, tem que ser alguém que está disposto a abrir mão Deus, Deus. queridos eu falava para o Luiz eu não caminho com gente que não tenho o que perder Jesus quando manda os discípulos fala assim, vão ao mar alto e Lucas, assim, que pesquem e eles pescam, uma pesca linda enche dois barcos. chega na beira do mar Jesus fala, agora larga tudo e me segue para que isso Jesus? Para ter o que deixar para trás. O que você que está disposto a deixar para trás? Meu Deus, O que você que está disposto a abrir mão? a Deus. Você abriria a mão do seu sono. Você abriria a mão do seu, de um almoço. Ou de um café da manhã. Você, abriria, você ia ver todo mundo comendo e você jejuando. Todo mundo saindo de você orando. Todo mundo, isso é onde você mergulhado nas escrituras não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas Deus está dizendo eu quero mudar sua vida em 90 dias você está a 90 dias de um grande acontecimento da sua história o relógio começou a mudar hoje, 90 dias Mas não é para todo mundo eu Não é para qualquer um. tem que ser diferente Tem que querer algo a mais Tem que saber, eu sei que o Senhor tem algo a mais Eu sei que eu não quero mais ir na unção, eu quero a glória Eu quero te ver, eu quero ser tocado Não é mais um pedir, é entrar na tua presença e te adorar É passar horas na tua presença Uma pessoa dessa não pensa mais em desistir. Desistir não é mais uma opção. Voltar para trás não é mais uma opção. Ou eu viro um ponto de luz. Ou eu viro um ponto de trevas, Senhor José. Não dá para ficar meio apagado. Não dá. Ei, não dá para ser bom, O diabo está destruindo tudo. É verdade. Não é a igreja que sofre Nesse país É o país que sofre com essa igreja Deus. O país sofre Com uma igreja que não é ponto de luz É eu e você é Jesus. Essa nação não vai ser transformada pelo governo, tomara que não seja Porque eu ficaria envergonhado De Deus começar pelo governo é que, Então ele esqueceu de nós Mas ele está dizendo eu trouxe você até aqui hoje Você estava hoje diante do meu monte O que, é que você vai fazer? Você veio comigo Moisés subiu a Deus Você veio até aqui Mas eu falei, o que te trouxe até aqui Não te leva para o próximo nível Você precisa buscar algo a mais O combustível que trouxe até aqui Não te leva para o próximo nível é Deus se você não tomar uma decisão hoje Deus vai ter que trazer de fora Deus vai ter que desgatar um Paulo Deus vai ter que derrubar um Paulo falar com ele Ei os discípulos ficaram três anos com Jesus Paulo ficou três dias e Paulo recebeu mais coisa do que eu disse três dias de Paulo valeu mais do que três anos dos discípulos Paulo entendeu e é quem mais escreveu o no Novo Deus está dizendo se você não faz em 90 dias eu levanto um e faço três porque Deus não precisa de tempo Ele precisa de lugar para eu encerrar imagine você condenado a cadeira elétrica nos Estados Unidos sempre é duas condenações muito punitivas nos Estados Unidos a é cadeira elétrica e prisão perpétua 5 segundos antes de apertar o botão apareceu alguém e assim deixa eu morrer por ele deixa eu morrer por ela mas não faz sentido, você não fez nada hum. Mas eu quero morrer por ele Posso? Mas... Não faz sentido Não, eu quero ir pro lugar dele Deixa, por favor Eu queria fazer um pedido Posso? Pode Para esse moço aí que eu vou morrer no lugar dele, pra essa moça Pode fazer Eu vou representar você nessa cadeira, certo? Certo Eu queria que você cuidasse da minha família se cuida, o que você ia falar para essa pessoa, cuida olha a pergunta quantos membros tem sua família 7 milhões de pessoas chama-se família de Deus e você vê ele morrendo ele é contrato. ele diz assim Ide, que cuidai da minha Família, anuncia o que eu fiz por você nessa cadeira elétrica Que é comida da minha família, minha família. Foi o que ele fez na cruz Pai, olha para eles E me vejam Olha para mim e vejam eles Porque eles vão me representar na terra Até na obra que eu comecei Sabe que Ele morreu na cruz? Ele subiu de nível, sabe para quê? Para segurar na mão de Deus, e segurar na minha sua mão e falar assim, Deus receba eles. Vocês recebam o Pai, e nos uniu com Deus, Ele nos re não saia daqui escute, é sério o diabo, o, o satanás já traçou as nossas rotinas o diabo sabe o que a gente vai fazer quando chegar em casa verdade eu queria que você quebrasse a rotina hoje Um minuto Alguém falou assim irmão, eu estou sem tempo Eu falei, vou te dar seis tarefas em seis minutos Eu comecei fazendo assim Eu orava um minuto Eu lia um minuto de Bíblia Um minuto de livro, escrevia um minuto Um minuto de visualização Um minuto de exercício, seis tarefas Para quem não tem tempo Isso foi crescendo Os resultados vão aparecendo Aleluia O diabo traçou a sua rotina de alguns e se você chegar em casa e dizer algo diferente Se você não consegue perdoar Manda um WhatsApp e me perdoa Mas você não pode Continuar fazendo as mesmas coisas Não vai acontecer nada diferente